Meus amados irmãos, vocês querem saber como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente? Abaixo deste vídeo tem um blog e nesse blog tem treinamento online que ensine passo a passo a como emagrecer de forma fácil, simples e eficiente.